No episódio anterior frente, Mas vai começar a ter forma Você vai ver fica tranquilo, fica tranquilo Se vocês não lembram Eu vou colocar algumas imagens aqui Se liga time, olha isso, braçadeira zero, certo, esse aqui é o próprio link, tá, dela, que tinha amassado e tal, eles conseguiram recuperar, e a ponteira recuperada, luxuosa, vou tirar do plástico aqui, com acabamento novo que eles fizeram em carbono agora. Toma, fizeram aí no um detalhe pra mim aqui. Olha que luxo. Eu acredito que nas novas deles vão ter também. Isso aí, esse acabamento. Então eles já fizeram pra, pra seguir a linha. Mas ó, não, esse aqui eu não vou abrir porque senão vai se perder. Posso tirar do plástico aqui? Eu posso, né? É melhor, né? Caraca. Ó, é o meu mesmo, tá? Não é novo não. Olha o trabalho. Tinha feito uma, uma amassado aqui e tal, eu vou ver se eu tenho um vídeo, porque do link eu acho que não cheguei nem foto nem vídeo Quem viu isso aqui foi o padre, que tinha amassado, mas ficou zero, tá zerado Vamos colocar pra cá, espera aí, a ponteira, você é louco, a ponteira tinha até um, parecia um um rabo de cascavel, um guizo ela, chacoalhava ela, tia, tava tudo solto já aqui. Você é louco, se liga. <risos> Ó, fizeram tudo, todo o acabamento da ponteira. Parte dos rebites aqui, o acabamento, aqui, conseguiram recuperar essa peça aqui. Que é, essa ponteira aqui, só pra vocês saberem, é a Krapovic, tá? Então se você tem uma ponteira que dá uma panca, pô, manda pra eles aí que nada é perdido, tá bom? Ó. Lógico, dependendo da situação, né? Se ela dobrou em dois, aí ele vai mandar uma pra você que seja compatível a sua moto. Mas aqui, ó. Cara, impressionante. Ó. Olha, olha, olha, olha o acabamento novo que eles fizeram. Ó. Olha o carinho. Se liga. Você é louco. E é esse detalhe em carbono aqui. Na hora que você montar aqui com o link, ele vai ficar... Sabe? Tá sensacional. Mandaram bem demais. Pessoal da Carbox, muito obrigado. De verdade, ficou. Não tinha amassado aqui. Eu tinha amassado aqui dentro também, eles conseguiram tirar o amassado. Mas é o seguinte, ficou extremamente. Olha aí, filhos. Pega o quadro, time. Pega o quadro. Cadê? Olha a curvinha. Original. Ó. Original, original a curva. Original. Olha aí. Você é louco. Olha aí. Você é louco. Ó dentro. Você é louco. Original. Tem uma sujeirinha de dedo aqui, mas deixa assim. Original. De oh, eu tô impressionado, meu. Tô pegando um por cima aqui. O padre que tá gravando agora. O padre, quanto você tem de altura? 1,98. É isso. 1,98. Os caras me chamam de anão. Bastante massa. Olha aí. Filma de cima para sentir a linha. Você é louco. Meu. Olha. Olha o acabamento. Não tá reto. Porque houve desalinhamento e teve que alinhar. Ela nunca desalinhou. Só amassou e fez funilaria. Só parte estética. Você é louco, padre. Olha quem tá ali aguardando o esqueleto. Olha lá. Olha ele lá. Vou até puxar ele, hein? Ó, oh, tá lá. Ele quer muito voltar. É isso. não quero mais saber, eu preciso mostrar ao público a penetração dos parafusos. se torceu então tá sendo tá sendo bem comp deu para ver que você tá sofrendo bastante para deu para ver acho que realmente está comprometido não tá Padre é, não foi difícil. Você percebe aí? Olha! <risos> uh, Essa é a sua! Como que deu uma drenada, Durva! Deu uma drenada, irmão? Deu uma drenada, irmão! Olha isso! Ah, <risos> é. Só pra a gente não fazer força duas vezes. Assim vai tudo em cima, né? Fazer força, ele já carregou. Vou fazer... Só não vai porque nós... Onde a roda tá. Harley, pega no chassi vamos levantar ele até aqui, assim. Abaixa. Abaixa. Pode abaixar. Pode abaixar. Vê se a preguiça tá no lugar. Tá no lugar aqui. Aqui tá. tá. Aqui tá. Aí... Tá tudo. Não, não tá apoiado aqui. Tá porque tá apoiando aqui. Ah, tá. Ah, foi. Pronto. Agora foi. Tá apoiado aí? Tá. Tá. Tá chaluchuoso? Tá, tá. Balança aí para ver se tá bom. Saco de bode. O que, que é o saco de bode, Choro? Balança, mas não cai. Saco de bode, balança tá pô. Um pouquinho de graxa, né, Gran? Deixa eu pegar um pano para você. Tá aqui, vai entrar água na cadeia né? <risos> Aí, Esses aqui são da borracha. Esses são cumprir. Hey, tá pegando vida Não, Padre, não foge não Fica aqui junto Não foge, pô Vai tranquilo, Chão Vai tranquilo, Gantão Vai tranquilo, cantor. Se você for fazer o ela vai se pagar de mim, né? Olha é. lá, meu Durma. você souber essas ideias que eu troco dentro do capacete todo dia, irmão. É, né? Puta, tem tá a moca, eu vou poder dar volta na correia. É. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Ah, Vem trocando ideia. É. E só uma ideia. O uh, teu pai. <risos> Canta aí, fala aí. Canta aí, olha aí. Tá, o não, não começou, só, só começou só no teu pai, aí Você parou. porque tá porca, Ah, por isso que ele não tá saindo. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah, o teu pai. E a Tua mãe. mãe. Se batando, puxando ele. Ele ah, empurrando, <risos> ele não sai, caralho. Cadê o parafuso desse lado? Tem que estar tá por aí? Uma cake. O uh, teu pai. <risos> desse lado está entrando com certa dificuldade. É por causa da posição. Ó, tá rosquinho na mão. Pronto, <risos> aqui, encost... aqui já está parafusado. Põe música. Eu eu eu vou dar um caixãozinho pra ela. <risos> Só Se for um sarcófago. <risos> Morto, né? Morto? <risos> Agora que pode. Puta pra tá lá, viu? Vê lá. A tabelinha ali, ó. Acho é 44. 44. E Aí, caralho, é isso que eu gosto. É essa contagem que eu gosto. <risos> Ah é. tá ruim também aí Você não viu um dia de manhã aqui que tem um, só vai ver a voltagem da lâmpada né? Eu, ele e o cabelo ninguém quer dar né? <risos> vai. vai, vai Boa Fazendo bastante força né pra, pra encaixar as coisas Sim vai Qual que você tá? Vou de um eixo de baixo, para que esse daqui é um furete? Vai, vai. Agora aqui, bom, aqui também. Agora eu tenho aqui. Vou apoiar o motor, tirar o tirar o parafuso, ajustar. Ajustar. Esse de cima quanto é? Esse lado? Tudo 44. Então já vou dar. Então vai. esse de cima? Eu sempre gosto de pegar, eu gosto de pegar o horário, padre. Uh, meu pai, fala Falecio, lembra? Olha aí, Dilma. Você é louco. Tô olhando pra você, irmão. Tô com dificuldade de contar. Um, dois, três, <risos> quatro. <risos> é sério, era pra... Eu, eu tava só no, no, na imagem. O cara tá pegando forma de novo, padre? Não, tá isso é louco.